Oi galera, bom dia! Estamos aqui no trem, partindo de Stirling, em deslocamento para Glasgow, para mais um dia de COP. Hoje, o dia da Conferência Mundial do Clima é dedicado aos governos locais. Teremos importantes agendas, marcando o que foi a exitosa participação do governo de Pernambuco, dos estados subnacionais e prefeituras, e além disso teremos um painel com toda a galera que organiza a Conferência Brasileira da Mudança do Clima. O pessoal do Instituto Etos, o pessoal do ICS, né? a ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente. E também na expectativa aqui, dessa pressão, para que a COP consiga avançar na questão dos grandes enfrentamentos às mudanças climáticas, que são assuntos que ainda no dia 12 serão debatidos aqui por todos os países. O governo de Pernambuco dando sua contribuição aqui.